Fala galera, Eu vou aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia é hoje? Hoje é dia de rolê aleatório no SBS O dia mais aguardado da sua semana Aonde todas as teorias que saem daqui se tornam canônicas Afinal, quem não desconfiava que Insama era um trocadilho para Ismama? Ninguém tira isso da minha cabeça, Ismama é real Agora temos essa aqui também que descobriram... <risos> Pode ter uma conexão maior aí com o tesouro. <risos> Adoro a lógica, a galera segue. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tem muito gabarito. Mandem suas perguntas aí nos links, tá chegando muito pouca pergunta. Eu vou parar de fazer o SBS. Já era, não tá chegando pergunta, eu vou fazer o quê? Vocês não querem mais participar, vou encerrar. Esse aqui é o último SBS. Se tiver mais pergunta, acabou. Antes de eu conversar, galera, um recado rapidinho. Dia 11, agora de dezembro, eu vou estar no Campinas Anime Fest. Fui convidado para o meu primeiro evento, estou mal feliz, hein? Obrigado a vocês que acompanham o trampo aí. Então, vou estar lá. Se você for próximo aí de região e quiser aparecer no evento, vai lá para a gente comer um lamen, tá bom? É isso, espero vocês lá. Então, vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos <risos> eu vamos Vamos lá, Angela Santos, o Doff disse que o tesouro de Mary Joyce era algo que poderia ser rápido, então por conta disso, diversas teorias de que possivelmente é um corpo surgiram. Sabendo disso, será que esse suposto corpo não poderia ser do Zeebeck e por isso o Doff queria o op Opi Opi no Mi? Pois com a mudança de personalidade, o Doff teria o corpo de um dos piratas mais poderosos e possivelmente o Zeebeck tinha um dos físicos mais impressionantes de toda a série. Juntando isso com a inteligência, o Doff seria invencível e dominaria o mundo. Angela, pode ser o Zibek, sim, por que não? Eu fiz até um vídeo que poderia ser o corpo do Roger, mas os dois são até que equivalentes a essa coisa de poder. É que o Roger, como ele chegou na última ilha, ele foi o único pirata em 800 anos a fazer isso, daria um pouquinho mais de importância ser ele o tal corpo, o tesouro sagrado de Mary Joyce. Só que esse tesouro só existe há 25 anos, né? eu também tenho um contraponto assim, para essa teoria de ser o corpo do Roger. O Zibek é interessante porque não sabemos realmente quais foram os tabus que ele veio a mexer, bom, envolve certamente o século perdido, e não à toa o Hara foi queimado, e o Dr. Vegapunk agora também está sendo caçado para ser eliminado, então ele conhecia alguma coisa, chegou muito próximo de algo que o governo mundial não queria que ele se envolvesse, o Zebek é poderoso, é possivelmente o pirata, o personagem mais forte de toda a série, afinal Garp e Roger, convenhamos, tiveram que se unir para derrotar, essa fera, o cara esse é brutal, então pode ser o tesouro sagrado de Mary Joyce, Zebek, ou então o Zback é ex-mama, <risos> já virou rei do mundo, tá ali só escondidinho, esperando e cuidando dos seus filhos, <risos> Papo reto, tem uma teoria sobre o que foi dito do Luffy, que quanto mais ele ri, mais forte ele fica. E na minha opinião, não se trata somente de força individual, mas sim dos seus aliados, visto que Nika uniu todos os povos. Sendo assim, que quanto mais ele ri, mais as pessoas se aproximam dele, assim aumentando seu poder de frota. Unindo todos os povos, Luffy se tornaria imbatível, afinal ele tem o maior poder de todos, o de trazer as pessoas para o seu lado. É uma espécie de Genkidama, né? Eu acho que poderia ser possível isso acontecer no mundo de One Piece. Eu tinha uma visão sobre isso ligada ao Haki do Rei. Porque o Haki do Rei no mundo de One Piece, ele serve para oprimir. Ele é usado para opressão contra os seus inimigos. Você coloca toda a sua vontade ao ponto de quebrar a sua vontade. Mas Reis não devem fazer só isso. Eles devem também, né, influenciar as pessoas por um lado positivo. Realmente fazer as pessoas meio com o poder da Belo Betis, sabe? Que ela instiga as pessoas a ficarem animadas para entrar no combate. Então o Haki do Rei poderia ter essa vertente... É contrária, ao qual você consegue levantar os seus aliados e fazer eles combaterem com toda aquela gana de vitória. Eu acho que seria muito interessante se tivesse algo relacionado a isso. E, inclusive as pessoas também liberando essa vontade, esse haki pra condensar tudo no Luffy. Mas por que não com risadas, não é verdade? Tem essa coisa de talvez as risadas serem o combustível que o Vegapunk busca, tá ligado diretamente ao tesouro One Piece... Eu acho que seria interessante ter uma espécie de Genkidama. O Odo é fã do Toriyama, de Dragon Ball. Então por que não reverenciar essa obra colocando algo parecido, similar? Um poder que aumenta o nosso protagonista vindo de todos os risos... Do mundo. Legal, né? Vamos lá, Juan Ferreira. Na luta entre primeiro e Netero. O rei fala que a luta de Netero não foi vão. E que poderia deixar uma região exclusiva para os humanos viverem. Você acha que em algum momento, algum tipo de rei do continente escuro possa ter chegado à mesma conclusão? E dada a região do mundo dos caçadores para a humanidade, viver sem perigos que existem no continente escuro. Esta poderia ser a temida ameaça nível S? Olha, Juan. Considerando... O que já vimos em Yu Yu Hakusho, onde temos lá os Rank S. Eu acho que eles não se importariam muito com a humanidade. <risos> o Meru mesmo era um classe B, né? E ele né, quase destruiu a humanidade. Então eu acho que um Rank S não estaria preocupado em fornecer um lugar para a humanidade viver. Eu gosto da teoria de que o continente escuro na verdade é o Makai. O Rei. Do continente escuro é o Yusuke. Já morreu, passou milhares de anos. Mas o Yusuke ele voltou, ganhou o torneio das trevas. E ele fundiu o mundo humano com o Makai. Por isso que os caçadores... <risos> <os> <risos> Tem essa teoria bem interessante, até bem legal. Difícil acontecer, obviamente. Mas eu não acho que se tiver um rei no continente escuro... Porque pelo que o Netero disse... Parece ser um lugar de puro caos. Onde a natureza reina. Não parece que existe um rei. Eu acho que existem ameaças... De Rank S com toda certeza. Vai aparecer alguma coisa ali capaz de devastar o mundo humano no instalar de dedos. Mas eu não sei se teria um rei até. Seguindo essa lógica de Yu, Yu Hakusho. Tínhamos vários personagens poderosos nesse Rank S. Ao qual nenhum deles governava. E teve que fazer um torneio para escolher quem venceria. Quem governaria pelos próximos milênios. Tá bom? Gimaniak. O ovo no navio do Roger não é nada mais nada menos que o Zibek lá dentro. Tudo aponta para isso se concretize e ele apareça na última ilha para lutar com Luffy. Daí ele vai ver a fruta e vai relembrar dos tempos que ele, Rox, possuía essa fruta. Não, te... não entendi muito bem essa lógica aí. Por que que o ovo vai ser o Zibek? Ele vai chegar na última ilha e vai reconhecer a fruta do Luffy. Não entendi. Mas eu acho que essa aqui é nível esmama, tá além da minha compreensão. Mas vai acontecer, tá bom? O ovo no navio do Roger é o Zibak e ele vai estar tá na última ilha lá esperando pra chocar. <risos> Guilherme Araújo. Comecei a ler Twenty Century Boys por recomendação minha e está gostando muito do mangá. Ele está no capítulo 72 e e queria saber se o amigo tem algum poder anormal, já que é mostrado que o outro envelheceu, mas aparentemente o amigo está em sua forma perfeita. Isso estaria relacionado ao entortamento de colheres? Eu não vou te dar spoiler... Meu amigo, se você não conhece Twenty Center Century Boys, fica a minha recomendação, é a minha obra favorita, tá bom? É sério mesmo, Twenty Century Boys é porque é o comecinho da série ali, me lembra muito da minha infância, porque inicia com garotos que queriam salvar o mundo, então eles escrevem, vou dar um resumo bem simples pra você, eles queriam salvar o mundo, então eles fazem um, um livro onde eles lutariam contra alienígenas, contra é, terroristas, contra bandidos, eles desenham tudo isso nesse livro, só que no futuro, quando eles já estão adultos, Todas as coisas desse livro deles começam a acontecer. Então eles começam a investigar por que disso. Começa a morrer alguns amigos deles ali. Não vou te dar spoiler, tá bom? Mas o que eu posso te adiantar é... Tem algo a ver com o entortamento de colheres? Sim! Inclusive no nosso mundo real. Se você sabe quem é Uri Geller... <risos> o homem que entortava colheres... Ali nos anos 80, muito famoso... Que as pessoas achavam que era um poder paranormal... E que posteriormente acabou desmascarado... Vai mais ou menos... Para essa linha aí. Leia um Twenty Century Boy. Tenho certeza que você vai gostar. Monster também. Que é do mesmo autor. Obra genial. fantástica, Vai sair bastante dessa coisa de luta. É mais um, um drama. Um suspense e tanto. Fica a minha recomendação para você. Tá bom? Bernardo Faria. Esses dias tinha um filme chamado 9. A Salvação. E esse filme tem um cientista que usa tecnologia e alquimia. Para fundir máquinas e almas. Daí comecei a pensar... E se o século perdido possui uma tecnologia parecida? Em Skypie é falado que as árvores possuem almas. Então talvez as Mi sejam uma mistura das frutas das árvores com almas de guerreiros do reino antigo. E talvez isso explique o Caesar não ter conseguido criar uma fruta perfeita. Pois usou apenas a ciência e não a alquimia. Eu acho sua pergunta pertinente, interessante. Só essa parte da alquimia que eu não acho que vão acabar explorando muito bem. Tá bom? Porque... Alquimia acaba saindo um pouco do tema central da série The One Piece. Entra muito em fumeto né? Temos fumeto que tem a Pedra Filosofal. Eu acho que tem uma coisa parecida. É... A Parte da alma das pessoas, é uma coisa que eu gosto também, inclusive essa parte da árvore de Skypiea, não dá para esquecer né, que o Nolan ele cortou as árvores todas que estavam causando aquelas doenças da, da árvore no povo lá de Skypiea e eles disseram que era ali que os mortos retornavam, então eles encontravam aquelas árvores, tem todo esse mito por trás, eu acho que as Akumas no Mi não é apenas algo criado aleatoriamente, pode ter... Vontade das pessoas, haki, alma, alguma coisa foi usada para se criar isso. Talvez as pessoas estejam aprisionadas. Foi usado tecnologia? Eu acho que sim, não acho que seja um poder mágico, né? Eu acho que tudo tem uma explicação no mundo de One Piece. A não ser que tenha alguém, um ser primordial, Ismama, que <risos> consiga usar poderes é, sem necessariamente ter uma fruta. Achava que a Toque poderia ir para esse caminho de ser um poder inerente, né? Tem o mesmo nome da sua fruta, Toki, Toki, Toki no Mi. Ah, Toki morreu, Oda não explorou, não trouxe de volta, então vamos ver ela somente em flashback. Se for um poder inerente dela, aí conseguimos chegar realmente no que estávamos buscando. De que está ligado diretamente à vontade das pessoas, aquela velha, velha frase... Do, do Roger, né, no início da série Existem três coisas que não podem ser interrompidas A vontade dos homens em si Então pode estar conectado diretamente a isso Agora, alquimia em si, como o Oda não explorou nada sobre isso Tudo que envolve agora nesse ponto é a tecnologia Eu não acho que ele vá para esse caminho, tá bom? Porque é um pouco perigoso, né, ele seria alquimia do nada agora Até em uma série... De piratas não casa muito bem, beleza? Victor Kreese, você acha que o Kuroro ainda possui a galeria falsa do Cortope como o Nem Pós-Morte no Segredo do Bandido? Afinal, algumas cópias ainda podem estar vivas por conta do selo do Sol e da Lua que não explodiram. Olha, depende muito. O, inclusive o Sol e a Lua ficou no livro do Kuroro porque se tornou um Nem Pós-Mortem. O ancião lá da cidade Meteoro, ele tinha essa vontade tão grande que a habilidade se manteve ativa. Isso foi o que o Kuroro explicou. Ao mesmo tempo, a habilidade da Neon Nostrade, ela sumiu... Do livro, implicando que ela veio a morrer. Então, dependeria de como ficou essa coisa. Teve esse rancor, esse ressentimento do é Ao ponto de fazer a habilidade permanecer no livro do Kuroro. É possível, mas eu não sei o quão rápido o Hisoka chegou ao ponto ali para matar. Eu acho que foi muito rápido, não deu nem tempo deles reagirem. É bem possível que não esteja mais no seu livro, não. Mas tudo depende do autor. Ele pode usar e ir para esse caminho como foi o Sol e a Lua ali, tá bom? Maurício Wagner... É possível que tenha existido mais armas ancestrais Além das que existem no mundo de One Piece hoje Digo isso porque o robô ancestral poderia ser uma das armas antigas Que não funciona mais por motivo de uma possível fonte de energia Eu não acho que o robô seja uma das armas ancestrais É muito parecido com o que o Frank utiliza com o seu Frank Shogun Ou os robôs do Vegapunk que inclusive replicou isso lá no seu protótipo Então eu não acho que os robôs... Eles sejam armas ancestrais. Eles poderiam ser os pacifistas daquela época. Com alta tecnologia, eles fizeram realmente algo grandioso. Respondendo sua pergunta sobre armas ancestrais, poderia haver mais? Poderia, por que não? Poderia haver uma quarta arma ancestral. Desconhecida, não escrita nos poliglifes. Por que precisa as três armas ancestrais para o tesouro One Piece funcionar? Talvez porque precisa combinar o poder deles. Né? Uranus, Pluton, Poseidon. Fazendo toda essa combinação... Poderia criar alguma coisa relacionada à quarta arma ancestral. Uma possibilidade, nunca foi citada nada disso, tá bom, galera? Mas pode ser que essa combinação gere algo a mais. Qual seria o nome da Nibiru? <risos> o planeta que vai jogar com a terra dos babilônicos? Nibiru Hatanabá. Nome da quarta... <risos> quarta arma ancestral vai se chamar Ratanabá. Mas existe um fundinho aí de possibilidade nessa coisa, tá bom, galera? De juntar as três armas ancestrais para fazer algo único. Talvez o próprio tesouro One Piece se torne isso. Né? Essa fonte de energia que eles tanto buscam. Seja a quarta arma ancestral não nomeada ainda. Ryan Vinícius, Gostaria de saber quais sonhos você realizou graças ao canal. E qual a coisa mais importante que aconteceu na sua vida com o crescimento dele. Obrigado pela pergunta, Ryan. Olha, eu confesso que eu realizei vários sonhos da minha vida. Com o canal, quando eu passei a viver dele. né? Eu já estou vivendo do canal... Deve ter uns dois anos, eu acredito. Dois anos? Não, foi mais. Três anos que eu tô vivendo do canal. A escolha de focar somente no canal nunca foi por dinheiro. Acho que isso que é legal, assim, você entender um pouco. Conforme mais tempo de vida você passa, mais velho, você começa a perceber que dinheiro não é a solução de todos os problemas. Inclusive eu fiquei muito doente por conta disso. Tinha uma empresa familiar com meus pais, veio uma crise, aquela crise violenta que começou ali em 2014, 2015. Foi pesado ali, tá, galera? Aquela parte ali do... para quem tinha empresa sabe o que que é. Então ali a gente começou a perder tudo. que a gente tinha construído durante anos. E isso começou a me afetar. Porque é em familiar, né? Então você não consegue separar. Quem trabalha com pai, com mãe, com irmão sabe. Que você não consegue separar muito o meu profissional do pessoal. Você vai ter rusga, vai ter briga, discussão. Só que no final do dia é família, né? Então isso começou a se tornar um mundo para me carregar nas costas. Eu comecei a me preocupar muito é, com o meu pai... Com minha mãe, com meu irmão, tinha minha família já, minha filha já tinha nascido. Eu comecei a me preocupar muito com as pessoas e eu cheguei num ponto assim que eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, não conseguia fazer nada, tinha que pagar minha casa. E foi um momento muito horrível, foi um momento muito cinzento da minha vida, tá? Eu não cheguei a ser diagnosticado com, com depressão, nem passei em médico, nem nada, mas acredito que foi o pior momento da minha vida, assim, porque eu chegava num ponto assim que dava meio dia, uma hora eu eu vinha para casa, eu deitava, apagava a luz e queria dormir não queria acordar mais. Então foi bem ruim assim, sabe? Eu envelheci uns 10 anos aí nesse ponto da, da minha vida. E eu comecei o canal justamente pro hobby, pra criar amigos. Eu queria conversar com outras pessoas, eu tava muito sozinho nessa época. Anime, mangá é uma coisa que eu gosto desde a minha infância. Então sempre foi uma coisa que tava presente, né? Todo ano eu chegava ali, mesmo não acompanhando sites nem nada. Melhores animes de 2012. Então eu colocava em dia aqueles melhores animais, uma coisa que eu sempre gostei. Falei, eu vou falar, eu tinha uma coleção de mangás, comecei de despretensioso e a maior realização de um sonho que eu tive foi isso, que o canal começou a trazer pra mim uma coisa muito boa, uma coisa que eu buscava que era um sentido de vida, felicidade, voltar a sorrir a me portar menos com essas coisas relacionadas a dinheiro. Eu tive muitas crises de ansiedade, eu comecei a perceber que... Putz, o amanhã não existe ainda, né? O amanhã não existe. Você tem o um controle do agora. O agora eu posso mudar. O agora eu posso dar uns tapas na minha cara e falar. Acorda. Hoje eu vou fazer o meu dia o melhor possível. Então eu tive essa virada assim com o canal. Eu acordava 4 da manhã. Fazia o roteirinho. Gravava. Ia para empresa. Editava. Todo dia. Segunda, sexta. Segunda, sexta. sem views. 70 views. Eu achava maravilhoso falar para 70 pessoas. Não tinha ninguém para falar. Tinha 70 ali interagindo com o meu vídeo. Então... Esse foi o principal, sabe? Porque me trouxe qualidade de vida. Eu sempre quis ter qualidade de vida. Consequentemente, quando eu parei de me importar, olha que coisa maravilhosa, eu parei de me importar com isso e realmente vi que aquilo estava me fazendo bem. Começou a entrar dinheiro, comecei a ganhar dinheiro com o canal e foi onde eu falei: olha, tô deixando a empresa, tô saindo, deixando com, com meu pai, com meu irmão, vocês assumem, eu vou tô, tentar tocar minha vida. Preciso cuidar de mim. Tô cuidando só de vocês, dos outros. Só que ninguém cuida de mim, eu preciso cuidar de mim mesmo. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, tá bom? Então a partir disso eu conquistei muitas coisas. Eu consegui pagar minha casa, eu tinha uma dívida de 35 anos, eu paguei minha casa em pouco mais de dois anos. Eu consegui comprar é, um carro, uma moto, realizei muitos sonhos. Não sou rico, tá bom? Nunca fui, nem tenho pretensão de ser e... Eu acho que o que eu continuo buscando hoje, sem dúvidas, é a qualidade de vida. É a qualidade de vida. O YouTube anda bem complicado. Ele diminuiu muitas views. O pessoal de One Piece acaba perdendo um pouco de interesse no final do arco. Normal, mas as views caíram monstruosamente. Também temos Copa do Mundo. Eu me importo com isso? Não vou dizer que eu acho bom, né, galera? Mas não é uma coisa que... Eu vou continuar fazendo meus vídeos aqui enquanto vocês estiverem assistindo e enquanto eu puder me manter com o canal, eu vou estar sempre aqui. Porque é isso que eu busco, qualidade de vida. É poder é, levantar e ver minha filha, receber ela da escola, pequenas coisas, sabe? Eu falei bastante já, né? <risos> Colocar uma musiquinha dramática por trás. Mas essas, sem dúvida, são as melhores conquistas. E eu tenho muita vontade de compartilhar isso com vocês. Como é que foi minha trajetória... Como é que é, eu comecei o canal? O que, que eu aprendi? Como eu se replicar isso? Porque existe uma fórmula básica para você criar um canal no YouTube e você conseguir viver disso. Eu queria muito fazer isso com vocês um dia fazer um masterclass para compartilhar essas informações. Não é, não é curso, não é nada dessas coisas. Eu tenho vontade, eu gosto muito de ensinar as pessoas, eu sempre tive essa coisa de, de passar conhecimento. Quem sabe um dia a gente concretize isso e vocês participem, se você tem vontade de começar uma coisa nova, mudar. É interessante, né galera? Só que requer disciplina e não pode ter pressa. Não adianta você achar que você vai começar alguma coisa e vai começar... Se você começar por dinheiro, esquece, tá começando errado. Sempre começa priorizando outras coisas, o dinheiro sempre vai ser uma consequência na sua vida, beleza? Leonardo Tiradentes, qual foi a pergunta que você respondeu que tomou mais tempo de pesquisa? Eu não pesquiso para responder pergunta não. <risos> não faço roteiro, não faço nada não. Eu leio a pergunta aqui e já tome resposta. Não pesquisa, é sério mesmo, galera. É porque eu quero deixar as coisas mais transparentes, por isso que é aleatório. Por isso que eu falo que eu não tenho gabarito, mas eu não pesquiso para responder Nada. <risos> Fazer roteirinho pra responder pergunta? Não, pô. Perguntou é resposta. Toma lá da cá. É assim que funciona. Fernando Namburo, quem ganha a Copa? Brasil, sem dúvidas. Final contra a França, 3x1, Brasil. O Brasil merece vencer, galera. Não tô nem falando da seleção, tô falando do nosso país, merece um pouco de felicidade. Acho que a Copa é muito legal porque ela une as pessoas. Quem aí nunca pintou uma rua, pendurou bandeirinha, eu mesmo ali no bairro, na quebrada, lá pintando direto muro, chão é muito legal. Então eu acho que o Brasil em si merece, o povo sofreu bastante, viemos de pandemia, ter essa divisão que acontece politicamente no mundo aí, onde as pessoas mais se odeiam do que se aproximam, seria bem legal a Copa do Mundo vencer e unir todo mundo, seria, eu acho que o Brasil merece, não é verdade? É isso, bastante pergunta respondida, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, o que você faz? Eu não vou nem pedir para você deixar um like, e pra você deixar outra pergunta aqui Sim, entra no link aí, deixa sua perguntinha que uma hora ela aparece aqui Tá bom? É isso Até a próxima, valeu por assistir, fui!